Oi gente, eu sou a Aninha Savoy, fototipo 5 E para você trabalhar nesse tom de pele negra Você deve optar pelo castanho escuro intenso Sempre junto com o um modificador quente, tá? E se você achar que o fio vai ficar mais legal Pra minha sobrancelha, você usa o intenso 2 com o um modificador quente da S Pigments. Não esqueça, me deixe bem bonita. Ah, se você optar por fazer uma shadow online, eu vou ficar apaixonada pelas minhas sobrancelhas. <SILENCIO>